É, o que eu tenho que falar é assim, vou ser muito sucinto, a ciência, isso é de um. Deixa eu ver quem, é, quem, é, quem é, é o autor dessa frase. É de um mestre que fala o seguinte, eu não vou lembrar agora quem é o mestre, que ele fala.. Eu acho que é do livro no que os budistas acreditam, que ele disse, a ciência sem a religião é cega. E a religião, sem a ciência, é alegiada. No seguinte sentido, a, gente, é, a ciência em si, exatamente, ela precisa da religião para, para ser completa, porque a ciência trata do ser humano e dos aspectos fenomenológicos do ser humano. Então, como que você vai é, encerrar todos os aspectos dos fenômenos sem a religião? É impossível existem vários cientistas hoje que já chegaram à conclusão que não tem mais para onde ir porque eles esbarram na ideia, né, muitas vezes é, pouco é, divulgado, pouco estimulada que é a ideia da fé. Não existe fé na ciência, né? A ciência é trabalha com fé, não. Mas eles param num ponto específico que você precisa dizer o que é que está acima daquilo ali. É, não há compreensão racional sobre isso. Existe um livro bastante denso, um pouco até complexo para um leigo, chama A Criação Imperfeita, do cientista Marcelo Blaise, né, que é um astrônomo brasileiro bem importante. É, então, ele no livro, ele, ele não diz com todas as letras, mas para um bom entendedor, meia palavra basta, ele lá afirma categoricamente que não há mais o que se tentar pela ciência, sem se buscar esse aspecto do que está além da nossa compreensão do ponto de vista do fenômeno. E do Outra. mesmo ponto de vista, é, o, o, o, assim, vamos dizer assim, em algo que seja inalcançável para nós, seres humanos, né, mortais mundanos, que estamos aqui nesse sentido. E do ponto de vista da religião, né, acredito e até o budismo existe hoje em uma procurar os monges para descobrir as questões do como funciona o cérebro né, do ser humano e como funciona o cérebro de um monge que vive em oração e meditação então a ciência hoje vai se aproximar da religião para buscar algumas respostas e a religião, acredito eu que ela se fortalece na medida que entende que a ciência também é muito importante apesar da ciência ter ajudado o homem assim autodestruir, né, de vários aspectos, a gente criou aí diversos elementos, né, como a bomba, atômica, a bomba atômica, como os aviões de guerra, como as armas, né, como todo o... Uma forma dominação. a forma de dominação bélica que existe no mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm armamento suficiente para destruir o planeta inteiro, três vezes. Só que o planeta só é um. Por que, é que precisa desse tipo de... Mas isso é uma, uma, uma forma, né, um simbolismo ostensivo para qualquer outra nação em relação ao poder. E é a própria ciência que ajuda né, isso a acontecer. Então é, é importante a gente manter a vigilância, né, e manter os olhos sempre abertos e, e atentos. Né, Ficarmos atentos para todas essas questões sem necessariamente refutar uma coisa ou outra né, e sem se apegar. Esse é um dos pontos importantes do budismo também. Né? Você Tem nem se extremo. apegar, nem se apegar demais às sensações prazerosas que isso me traz, nem refutar completamente as sensações desagradáveis que aquilo me traz. Então, muitas vezes, você pega um livro ou pega um, uma religião e fala nossa, o budismo é muito legal, é para mim, e você vira um fanático. Você deixou de ler alguma coisa importante, ou de praticar alguma coisa importante. esse fanatismo não é... Característico. É, não só característico, mas ele não é saudável. Né? Ele não vai fazer você ver as coisas como elas realmente são. Você vai ficar... Pro, provavelmente você vai ficar muito bitolado, centrado numa ideia e não se abre as outras. Né? É como se você começasse a convergir todas as ideias de uma religião ou de, de, uma, de uma doutrina só para aquilo que você enxerga e vai fechando-se hermeticamente ali num ponto que você não consegue se abrir para o outro. Quer dizer, então, se alguém vem falar para você, ou conversar com você, a probabilidade é que vocês discutam, porque há uma divergência em relação a alguns pontos. Beleza, que a gente discuta, mas amigavelmente vamos embora tranquilos, com assim, coração em paz, né, tanto um quanto o outro. Então, se você fica fanático demais, se apega demais, mesmo ao ensinamento você corre um grande risco de perder de foco a clareza que o Buda sempre estimulou, né? ver as coisas como realmente são. Quer dizer, não é porque eu sou budista que o caminho é o budismo. Depende da pessoa, depende do contexto que a pessoa vive. Não adianta a gente impor isso. Né? Uh, existem alguns versos que falam que o budismo não é para todo mundo. Não é para todo mundo porque é uma religião de mundo questionamentos, muitas, muitas inquirições né? até para si próprio. Quando eu comecei a estudar eu quase entro no parafuso, porque você fala, puxa é, <risos> que o problema sou eu quer dizer que o problema sou eu e todos os aspectos psicológicos aí né? do ego, da moral. Da moral. Da sabedoria mesmo. O um conflito, com... da, da, a própria crise de identidade. De identidade, exatamente. <risos> é isso mesmo. Fantástico. Aí você para.